Há alguns meses decidimos encher um tanque do nosso palio 96 e pegar as estradas de Santa Catarina para conhecer um pouco desse estado brasileiro cheio de belezas naturais e cultura. Foram seis dias viajando e fazendo Couchsurfing. No final, podemos aproveitar uma viagem rica em experiências, mas barata no orçamento. Nossa primeira parada foi em Pomerode. A cidade nasceu da colonização de alemães em meados do século 19 e hoje é considerada a cidade mais alemã do Brasil. Foram 195 quilômetros de Curitiba, aproximadamente 3 horas de viagem. A gente tá na primeira parada, que é Pomarola. Pomerode. Pomerode, tá rolando uma festa de Páscoa aqui, ó. Tem as decorações bem bonitinhas. É a Oscar Fest. Pomerode é a cidade mais alemã do Brasil. E ela fica aqui em Santa Catarina, no Vale Europeu. É próximo a Blumenau. Eu não conhecia, não tinha escutado falar ainda. É, eu queria ir pra Brusque e é, perguntei para uma menina de Blumenau, onde a gente vai ficar pelo Couchsurfing. Aí ela falou, ah, vai pra Plumerogia que, que é mais legal lá, tem mais coisas para vocês verem. E a gente não tá gastando quase nada com essa viagem, a gente basicamente encheu o, o tanque do carro e vai fazer Couchsurfing. E vamos! O menino da loja falou que a maior atração aqui é dessa maior árvore de Páscoa do mundo O que, que rola aqui nesse evento? É basicamente um lugar para você vir comer Algumas comidas típicas alemãs e tal Tem também umas lojinhas de artesanato aqui é um bom lugar para você comprar o os... É muito aprisionado, chocolate, é. do De Pomerode andamos mais 30 km para Blumenau, onde não tivemos muita sorte com o clima. Plumenau é a capital brasileira da cerveja e onde acontece a edição da Oktoberfest no Brasil. Fora da época da Oktoberfest, você também pode aproveitar um turismo cervejeiro fazendo um tour em uma cervejaria ou no Museu da Cerveja no centro da cidade, e o melhor, gratuitamente. Este aqui no Parque Vila Germânica, segundo as informações que a gente tem, é onde acontece o Oktoberfest. A cidade fica lotada. É bem tristinha aqui. É mesmo fora da Vila Germânica. É legal você vir visitar, ah, tem bastante lojinhas. Uh -huh. e... A gente tá procurando um café que a gente tomou café da manhã, comeu uma tapioca, mas a gente esqueceu o nosso café a gente tá em campo servente. Não queria incomodar também. Vamos não, buscar um café. Vamos buscar um cafezinho gostoso e quentinho. Da chuva decidimos ir para a praia mais cedo. Bombinhas fica a quase 100 km de Blumenau, uma viagem de aproximadamente duas horas. A região é conhecida como Costa Esmeralda por conta da cor de suas águas. Praia de Bombinhas, Lagoinha e Sepultura. Praias lindas, muito perto uma da outra. Em Lagoinha, você pode aproveitar as águas transparentes e muitos peixes. Oh, Take a breath 75 km mais para o sul, nossa última parada será Florianópolis O número oficial de praias na ilha é 42, mas os nativos dizem que esse número pode chegar a 100 Nós visitamos a Praia dos Ingleses, Barra da Lagoa e Campeche Todas as praias são lindas e limpas, e para quem gosta de se aventurar em trilhas é o destino ideal essa foi a nossa pequena road trip por Santa Catarina. Hora de pegar os 300 quilômetros de volta rumo a Curitiba. Obrigada por assistir. Deixe o seu curtir e ajude o canal se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. E nos vemos na próxima viagem.